De, eh, biodiversidade eh, para a convenção de mudanças climáticas já existia anteriormente o IPCC o IPCC tinha sido criado em 1988 eh, a convenção de 1992 e eh, foi uma natural que o IPCC assumisse o papel de eh, fazer a revisão científica de tudo que é... Era... No caso, mais houve, que normalmente não funcionou. Esse é um órgão que acabou sendo dominado muito mais por é, diplomatas. Não tenho nada contra os diplomatas, mas é, a ideia é que você tivesse cientistas e que estivesse produzindo relatórios sobre ciência. E acabou servindo como um órgão que estabelece a agenda da próxima Conferência das Partes. Ela realmente avançou muito pouco do ponto de vista científico. Uh, em função disso, na Rio mais 10, em Johannesburgo, nós tivemos alguns, as, algumas uh, decisões em relação, em relação à biodiversidade, que são relativamente pouco conhecidas, porque a Rio mais 10 não produziu nenhum documento de impacto como uma nova convenção, uh, mas foi na Rio mais 10 que se criou o grupo dos países megadiversos, quer dizer, os países de alta diversidade biológica uh, se uniram e passaram a atuar como um grupo uh, político dentro uh, das reuniões de discussão uh, de questões ambientais. Uh, também foi nessa reunião que foram estabelecidas as metas de Aichi, as, as metas... Uh, desculpe, os representantes e das, das ONGs, da, da comunidade científica, de alguns países, discutindo a necessidade de se criar... Então, em 2000, a expertise em biodiversidade, isso acabou é, fracassando, a proposta era uma proposta diferente de uma plataforma intergovernamental, onde cada país é um voto, isso era uma, uma situação na qual é, nem todos os países participavam, os votos não eram é, equitativos, mas é, serviu para que se disparasse um processo dentro do programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, que levou é, há três reuniões, a última delas, as vésperas da reunião da Convenção da Biodiversidade, em 2010, reunião que foi se realizar em Nagoya, é, quando é, aquelas metas, o foco de diminuir o alvo de 2010, é, foi verificado e se concluiu que realmente havia se feito muito pouco em relação à redução de perda de espécies, e aí se estabeleceram então as metas de AISH, para serem cumpridas até... 2020, mas também a essa última reunião aqui em Busan já já tinha a decisão de que seria necessário criar um organismo semelhante a uma plataforma intergovernamental para a área de biodiversidade. Isso foi apresentado durante a COP10 em Nagoya, foi aprovado pela Assembleia e isso reforçou então o desenvolvimento posterior, onde o PNUMA já Decidido que se criaria algo, de, ia definir as modalidades de operação e como criar. Então, aconteceram mais duas reuniões, uma em Nairobi, outra no Panamá. E no Panamá, então, foi criada a plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecosistêmicos. É, então, a, a sigla é, é IPBS, né, é uma plataforma intergovernamental. Isso diz que cada país é, tem direito a um voto. Tem como objetivo produzir conhecimento relevante para aperfeiçoar as políticas de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Foi criado no Panamá, hoje agrega 126 países-membros e eh, a secretaria eh, está sediada em Bonn, eh, na Alemanha. Então, já eh, imediatamente após a criação, em 2012, em janeiro, eh, se realizou a primeira plenária, nessa primeira plenária, foram decididas várias questões relativas à organização, e na segunda plenária já foi decidido, é, veja o que acontece no mesmo ano, uma em janeiro, outra em dezembro, foi definido o primeiro programa de trabalho de 2014 a 2018, que é o que nós estamos desenvolvendo. É, o IPES tem quatro funções, identificar a necessidade de conhecimento é, que os formuladores de política necessitam, e catalisar os esforços para que eles sejam gerados, ou seja, o IP não faz pesquisa, ele não gera novos conhecimentos, ele pode gerar, identificar lacunas, e a partir disso é, é, estimular agências internacionais, agências nacionais, a fazerem, desenvolverem pesquisa para preencher aquelas lacunas. É, produz diagnósticos, é, que são geográficos, né, globais, regionais, e também temáticos, como uma das maneiras de, então, mostrar qual é a situação atual. Diferente do, da questão da mudança climática, onde, basicamente, nós estamos acompanhando a, a mudança de concentração de alguns gases na atmosfera, a questão da biodiversidade é muito mais é, complexa, envolve uma, uma gama muito grande de é, atividades, muito mais próximas ao dia a dia das pessoas, apesar de, muitas vezes, elas não se darem conta disso, então, esses diagnósticos são extremamente importantes para mostrar qual é a situação atual, e eles devem ser produzidos periodicamente. Desenvolver ferramentas de suporte aos tomadores de decisão, então, novas metodologias, técnicas, enfoques que ajudem a solucionar essas questões, e uma função que é totalmente diferente de todas as outras plataformas intergovernamentais, que é a necessidade é reconhecer que nós não temos uma capacidade desenvolvida nessa área de interface entre a ciência da biodiversidade e o planejador, o tomador de decisão, uh, ou, uh, aquele que vai uh, utilizar essa informação. Essa uh, conexão entre uh, a ciência e uh, o tomador de decisão praticamente não existe em todos os países, isso independe se é um país desenvolvido ou em desenvolvimento, e é exatamente onde a gente tem que capacitar uh, pessoas, tem que capacitar instituições uh, para fazerem essa ponte, para transmitirem uh, esse conhecimento. Uh, o IPES, então, tem a seguinte organização, uh, a plenária, que é composta pelos representantes dos 126 países, que é quem, de fato, toma a decisão. Nessa plenária participam também observadores, observadores têm direito a voz, mas não têm direito a voto. Então, são esses 126 países que votam e tomam todas as decisões. Existe um birô que olha mais para aspectos técnicos administrativos e faz a, a ligação, principalmente, com o plenário. Um painel multidisciplinar de especialistas, que é o responsável pelo desenvolvimento dos aspectos científicos do programa de trabalho. Então, foi esse painel que elaborou o primeiro programa de trabalho e depois levou, eh, juntamente com o Pirô para o plenário eh, para aprovação. Né? E, junto com essa estrutura aqui de funcionamento, foram criados grupos de trabalho eh, com um foco específico. Então, por exemplo, se definiu que um dos primeiros diagnósticos a serem feitos era um diagnóstico sobre Polinização e produção de alimento. Então, polinização é um dos serviços ambientais importantes. Eh, Vinculá-lo à produção de alimento mostra que eh, quase 70% do, das espécies que a gente utiliza para alimentação dependem parcialmente ou integralmente eh, da polinização. Havia já muita informação disponível e eh, era possível se fazer um diagnóstico com eh, qualidade rapidamente, e eh, foi o que de fato aconteceu, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Assim como existiam grupos de trabalho para desenvolver metodologias, metodologias de cenários e modelagem, grupos de trabalho para o desenvolvimento de eh, dos diagnósticos regionais, dos diagnósticos eh, globais. Então, são todos grupos de trabalho, ou seja, eles têm um objetivo eh, definido. No momento em que se o plenário aprovou o diagnóstico de polinização, automaticamente, automaticamente aquele grupo está dissolvido. Diferente das forças-tarefas, que têm um papel ao longo de todo o programa de trabalho. Elas estão ali presentes durante todo o programa de trabalho, não tem um, um produto final que é, marque o encerramento das suas atividades. E, além disso, as secretarias de apoio. Uma das primeiras etapas que foi bastante negociada e difícil de ser aprovada por um grupo grande de países, de, de visões completamente diferentes de mundo, foi um marco conceitual, é, bastante é, complexo. O é, que vocês mais chama atenção aqui é que nós temos várias caixas onde a gente tem é, parte escrita em preto, parte escrita em verde e parte escrita em azul. Então, essas são três linguagens para expressar a mesma coisa. É, nós, na a, ciência ocidental, definimos como biodiversidade e ecossistemas. É, em muitos tratados, na linguagem das Nações Unidas, muitas vezes aparece como natureza. E para os povos é, tradicionais, é, principalmente da região andina, mas também de áreas africanas, é a mãe natureza e os sistemas de vida. Então, a gente está é, reconhecendo que existem diferentes formas de ver o mundo, existem diferentes conceitos o que, que é o mundo, de como é, é, os benefícios que a gente obtém são são é, vistos como serviços ecossistêmicos, por alguns são vistos como presentes da mãe terra, por outros. Então, é, nós precisamos ter uma linguagem que seja compreensível e aceita por diferentes eh, eh, culturas. Eu vou me fixar mais eh, na parte externa eh, dessa, desse, desse eh, quadro, olhando a questão de biodiversidade, ecossistemas, então, eh, dentro da nossa mesa estamos tratando de ecossistemas, que têm os seus eh, valores intrínsecos, mas também têm uma importância muito grande no prestação de serviços ecossistêmicos, como nós chamamos, ou benefícios, contribuições da natureza para as pessoas em outras culturas, e que estão diretamente associados com a qualidade de vida, o bem-estar humano, e, uh, finalmente, com uh, o desenvolvimento. Então, é nessa nessa uh, uh, linha externa do, do, do marco conceitual que eu vou me concentrar hoje. Né? Então, se a gente pensa em termos de ecossistemas e de serviços ecossistêmicos, né? que nós temos uma Uh, um esquema de uma floresta, com uh, o docel, com suas características, uh, a, o docel inferior, o docel superior, o subbosque. Então, isso aqui tem um funcionamento, tem um funcionamento, você vai ter uh, a queda de folhas, a queda de galhos, eles vão apodrecer, os, ciclo, os nutrientes vão ciclar, vão ser reutilizados, a gente vai ter a produção de flores, a polinização, a produção de frutos, a dispersão, o nascimento de novos indivíduos, a grande mortalidade de indivíduos jovens, e depois alguns desses vão chegar à vida adulta. Tudo isso está dentro dessa dinâmica que nós genericamente chamamos de funcionamento do ecossistema. Mas, se a gente pegar, e aqui eu vou fazer um recorte de pegar apenas um elemento dado ao tempo, se a gente pegar a água no ecossistema, a gente vai está dando uma olhada né? na, no, no seu ciclo. Então, se você tem eh, uma área florestal, uma área aqui na encosta da Serra do Mar, no entorno, a gente vai ter eh, a precipitação, uma grande parte dessa eh, água vai eh, voltar, vai transpirar eh, de volta para a atmosfera, parte da água vai penetrar no solo, vai eh, recarregar aquíferos que estão aqui no solo e, consequentemente, vai recarregar a água superficial de rios e de reservatórios. Quando nós fazemos uma alteração nesse sistema, eh, degradamos ele de alguma forma, mas não o removemos por completo, ainda eh, permanecem vários dos elementos arbóreos e, e, e arbustivos aqui, eh, a quantidade de água que eh, transpira eh, vai ser menor e uma certa quantidade de água vai penetrar no solo, eh, muito rapidamente, e vai, normalmente, o que vai acontecer é que se forma o que a gente chama de escorrimento, de escorrimento subsuperficial. A água começa a eh, criar uma canalização abaixo aqui da superfície. Né? Eh, isso pode ter várias consequências, eh, em algumas áreas isso pode levar eh, a, a, a deslizamentos, mas eh, é uma alteração. Então, a gente já não tem mais tanta penetração da água no solo, eh, Diminui muito a questão da recarga de aquíferos. E se a gente tem uma alteração é, maior ainda, onde a gente praticamente elimina é, a floresta, a gente vai ter é, uma evapotranspiração menor. É, além desse escorrimento subsuperficial, nós vamos ter o escorrimento superficial, ou seja, a, aqui as gotas de chuva, ao caírem, vão bater no, na, em folhas do dossel, e várias camadas de folhas até chegarem ao solo. Portanto, quando chegam ao solo, elas têm pouca energia, elas não, não movimentam o solo, elas vão encharcando a camada eh, superior e gradativamente essa vai perpolar até a recarga de aquíferos. Aqui nós temos uma grande quantidade de água chegando à superfície. Eh, a superfície rapidamente se encharca. Eu vou ter a formação desse eh, escorrimento subsuperficial, mas eu vou também ter a formação do escorrimento superficial que vai levar a uma erosão, vai remover, então, sedimentos, vai carrear esses sedimentos aqui, levar eles eh, para rios, levando a um assoreamento de rios e também dos reservatórios, eh, in, diminuindo, inclusive, a vida útil de reservatórios de hidrelétricas. E, normalmente, também eu vou ter uma eutrofização eh, do, eh, eh, do rio que está aqui pela quantidade de matéria orgânica que eu vou tá, estar eh, jogando simultaneamente. Então, essas funções, isso é um funcionamento que eu estava descrevendo, o funcionamento de um ecossistema e as alterações que nós podemos causar com as alterações que a gente introduz. Né? É, nós chamamos de serviços ecossistêmicos aquelas funções, processos do funcionamento do ecossistema que, de alguma forma, beneficiam um homem. Então, se eu tenho um benefício porque a água está perpolando, está é, chegando à recarga de aquífero, está chegando é, à superfície é, dos rios, é, você tem uma série de benefícios advindos disso. Quando você interrompe esse processo, é, como a gente vê aqui, as consequências é, vão ser é, uma perda de biodiversidade, é, dessa situação para essa situação, uma perda da estabilidade do solo, gradativamente maior, uma mudança no ciclo da água e também, eh, como consequência final, uma mudança eh, na capacidade de produção de energia. Então, o que nós vamos ter são termos de estabilidade de solo. Você tem deslizamentos com mais frequência, né, que podem eh, causar danos ah, à nossa infraestrutura, que podem causar ah, perdas de vida. Esses assolamentos ah, entopem o canal dos rios então, quando você tem uma chuva mais forte, você tem os alagamentos, que, de novo, eh, vão causar eh, impactos, porque você modificou eh, a velocidade eh, de ciclagem da água. É. Se a gente pensar eh, em energia, né, eh, nós temos mais ou menos 16% de remanescentes de vegetação nativa nas diferentes fitofisionomias eh, da Mata Atlântica. Isso considerando eh, fragmentos de todos os tamanhos. Se a gente considerar fragmentos com mais de eh, 100 hectares, esse número aqui cai para em torno de 7%, que é o número que a gente vê normalmente no relatório do SOS Mata Atlântica e do INPE. No entanto, apesar de nós termos 16% remanescentes, essa região consegue fornecer água para 128 milhões de habitantes. Então, é, vejo que isso é uma, uma, uma, uma, van, uma quantidade, uma contribuição que se dá muito grande. Mas, além disso, rios cujas cabeceiras estão dentro desse domínio atlântico produzem 62% da nossa energia elétrica. E é exatamente por isso que nós tivemos uh, a, a, a, o grande problema de energia na seca de dois anos atrás, porque nós não tínhamos uh, como substituir essa energia que não fosse por fonte térmica e, portanto, uma fonte mais poluidora. Então, ao, ao mudarmos o ciclo hídrico, nós também estamos impactando essa capacidade. Né? Uh, todo o programa de trabalho do IPBS está voltado exatamente para uh, uh, trabalhar essas questões de transferir essas informações para uh, o formulador de políticas, de forma que a gente tenha políticas que permitam que a gente uh, ande, caminhe em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável uh, das Nações Unidas. Uh, o programa de trabalho tem 18 produtos, então, nesses quatro anos, de 2014 a 2018, nós temos que entregar uh, 18 produtos, nós temos dois desses produtos já terminados, já concluídos, já aprovados pela plenária, o eh, diagnóstico sobre polinização e polinizadores, que mostrou eh, uma importância muito grande na diminuição de populações, não só de, eh, daquelas abelhas que a gente conhece melhor, mas também de espécies nativas, que são importantíssimas para a manutenção eh, da produção, isso está acontecendo em vários continentes, não é uma coisa que acontece exclusivamente nos países envolvidos, e também uh, o uh, metodológico, o diagnóstico metodológico de cenários e de modelagem. Então, desde que de 2014 a 2016 uh, foram produzidos esses dois diagnósticos, isso envolve a seleção de especialistas de todos os países, isso envolve a. a a, a, o convite e o envolvimento de especialistas. Aqui no grupo de polinização, nós tínhamos 85 é, especialistas. Uma das coordenadoras era brasileira, a professora Vera Imperatriz Fonseca, era uma co-chair desse trabalho. É, no de cenários, nós tivemos também a participação de brasileiros. Jean-Paul, que vai estar falando para vocês depois, é, foi um dos pesquisadores que, que trabalha, é, nesse, nesse, é, trabalhou nesse é, diagnóstico e é, a última parte aqui é o queria usar para mostrar que além de ter esse nós estarmos focado em usar a melhor informação científica possível para que a gente é, ande, que a gente é, aperfeiçoe as nossas políticas e consiga é, produzir políticas que sejam é, de proteção à biodiversidade, mas não só pelos valores intrínsecos da biodiversidade mas também porque é ela que dá sustentação a vários desses serviços ecossistêmicos que nós é, acabamos de ver. Então, é, isso é uma, uma, uma mensagem que nós precisamos fazer chegar aos nossos tomadores de decisão. No momento que eu removo uma floresta, eu não estou só perdendo as espécies que eu removi ou que eu destruí ali, mas eu estou destruindo a possibilidade de serviços que aquela floresta presta, como o um reservatório de polinizadores, como estabilidade de solo e vários dos programas que a gente falou aqui. O IPBS, no momento, está chegando é, numa fase é, de finalização dos seus diagnósticos regionais é, e esses diagnósticos agora é, exigem, requerem a participação dos senhores. É, os diagnósticos estão sendo colocados online. Nós temos, então, um diagnóstico sobre a questão de degradação e restauração, Uh, que já está online, ficará online uh, nesse período até o final de julho, para críticas, sugestões de cientistas, de ONGs, uh, de governos, ou seja, qualquer um entra na página do IPBS, está lá a, o caminho que você deve seguir, você tem que se cadastrar por um e-mail, seu nome, e você tem acesso a uma planilha e acesso aos documentos para fazer as críticas. Por exemplo, no de polinização, nessa fase, a gente recebeu em torno de 5.800 críticas. E depois isso tudo tem que ser compilado e ver como isso pode ser incorporado, modificar ou responder, caso não se incorpore. Também o regional, que envolve Américas. Então, um continente vai da América do Norte, América Central, Caribe, e América do Sul, então é uma região só, Américas, subdividida nessas quatro sub-regiões. Outra região é África, outra região é o Sudeste Asiático e Oceania, e a outra é Europa, eh, Europa e eh, Ásia Central. Então são, o mundo foi dividido em quatro regiões. Existem mais de 500 pesquisadores diretamente envolvidos na produção eh, desses diagnósticos. E agora o que a gente está querendo é eh, a colaboração de vocês, nessa fase crítica, porque eles têm essa fase de, de, de, de sugestões e críticas, elas terão que ser incorporadas, que, teremos que lidar com elas, porque esses diagnósticos precisam estar prontos para serem apresentados na plenária em março de 2018. Então, vão ser o das quatro regiões, mais o de eh, degradação e restauração. Ao mesmo tempo, está -se acontecendo o assessment global, que seria o equivalente ao relatório de PCC, a visão global do que está acontecendo com biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Ele ainda está na sua primeira fase, ele começou um ano depois do regional, mas essa primeira fase já está sendo colocada online a partir de 15 de junho, para também receber críticas e sugestões que vão ser que estão encaminhadas ao grupo que está trabalhando nisso. Também temos um, um, um brasileiro na coordenação Uh, desse uh, uh, assessment global, que é o Eduardo Brondizio. O Brondizio uh, desenvolveu toda a carreira dele nos Estados Unidos, mas uh, se formou e, e, e se treinou uh, aqui no Brasil. Uh, e é extremamente importante, então, que uh, uh, haja uma participação de vocês. Então, eu termino uh, pedindo a ajuda dos colegas. O endereço do IPBS é esse daqui, como eu disse, você vai ter que fazer um cadastro, que não são dezenas de folhas, é simplesmente seu nome, seu endereço. Se você desejar a instituição na qual você participe, participa, e aí você tem o acesso às planilhas de eh, eh, críticas e de sugestões. Então, eh, era basicamente isso que eu queria eh, apresentar aqui hoje. E, eh, na organização da mesa, a gente preferiu deixar as discussões para o final. Então, eu chamaria o Fábio para começar a apresentação dele. Muito obrigado.